Você tá ouvindo o podcast enraizando o antirracismo nas favelas, desconstruindo narrativas sociais sobre racismo no Rio de Janeiro. Uma produção e um Olá, eu sou Felipe Belido, sou membro da Educafro Rio e hoje trago para você o episódio Movimento Negro Organizado por uma Educação Antirracista nas Favelas, o pré-vestibular para negros e carentes e a Educafro. A ideia da constituição de cursos pré-vestibulares para grupos socialmente desfavorecidos remonta, pelo menos, à década de 1970. Na década de 80 foram criados outros cursos, mas foi só na década seguinte, nos anos 90, que ocorreu uma difusão massiva dessa iniciativa. A expressão mais importante desse processo, que teve caráter seminal, foi o pré-vestibular para negros e carentes, o PVNC. Os PVNCs foram cursos criados e estruturados através de laços de pertencimento e da participação popular, motivados pela solidariedade e pelo voluntariado, criando espaço de canalização da potência dos sujeitos. De acordo com o professor Renato Emerson, do IPUR UFRJ, o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano Regional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o PVNC deu lugar a novas formas de confrontar a construção desigual e hierárquica do tecido social. O primeiro núcleo foi criado em 1993, na cidade de São João de Meriti, município localizado na Baixada Fluminense do estado do Rio de Janeiro. Ainda segundo o professor Renato Emerson, o PVNC constituiu uma rede que chegou a articular mais de 70 cursos pela região metropolitana do Rio de Janeiro. Em pouco tempo, os cursos já se espalharam por outras unidades da federação e a medida já atingia de imediato o um número considerável de negros. Quando inaugurado, o PVNC teve um dos seus principais mentores, as figuras de Frei Davi Ramundo dos Santos e Alexandre do Nascimento. Para esse podcast, conversei com o Frei Davi, que é frade franciscano e há 40 anos luta pelos direitos do povo negro. Atualmente, ele canaliza a sua luta como diretor nacional da organização Educavo, Educação e cidadania de afrodescendentes e carentes. Vamos ouvir um pouco da visão do Frei? O senhor pode nos contar como foi criado o PVNC? É, fala com alegria que o trabalho com inspiração. Foi uma intuição provocada a partir de um encontro da igreja, de jovens da igreja católica, onde eu fui assessorar esse encontro. E lá, um encontro com quase 100 pessoas jovens, negras, é, quase todas negras, é, trabalhando lá o tema, vida de Deus, justiça social, nessa linha assim. E de repente me veio a intuição de perguntar para eles, daqueles quase 100 jovens diante de mim, quantos iriam fazer faculdade? E aí levei um susto, porque só dois iriam fazer faculdade. A partir nasceu em nós a intuição de fazer nascer urgentemente pré-vestibular para jovens negros poderem vencer, lutar por um mundo ideal. E aí o trabalho começou. O trabalho foi bem sucedido. no primeiro ano de disputa de vestibular, nenhum passou para faculdades públicas, mas quatro passaram para universidades particulares, e era PUC-Rio. A partir dos núcleos de pré-vestibular, o movimento negro não só institucionalizou, mas inaugurou uma forma embrionária de agir, que comporta envolvimentos múltiplos, tendo como legado a materialização do debate anti nos territórios de favela. Este objetivo foi alcançado sobretudo através da disciplina de Cultura e Cidadania. Ofertada em caráter seminal, a disciplina envolvia diversos professores com especialidades temáticas diferentes e era ministrada aos alunos junto a disciplinas como Português, Matemática e outras. O intuito destes cursos não é apenas preparar os alunos para o vestibular, mas para uma vida de luta pela emancipação, pela promoção social e política de negros e carentes, em geral. Os cursos voltados para a educação popular procuram fornecer, em primeira instância, processo de socialização, onde o estudante pode desenvolver e exercer em seu território seus direitos civis, políticos e sociais, ao invés de somente priorizar o resultado no vestibular, que é geralmente o foco dos cursos comerciais. Dessa forma, há o fortalecimento de uma consciência crítica que valoriza uma cultura de participação em que mesmo aqueles que negam a política ou o debate racial passam a travar um diálogo com estas dimensões. O impacto que o PVNC teve logo de cara. Foi trazer para o debate, pela primeira vez, indivíduos que sempre experimentaram a assimetria das relações raciais. um Debate que até pouco tempo era limitado a círculos acadêmicos e de militância dos movimentos negros. Em 1996, os pesquisadores Luiz Carlos Santana e Márcia Contins, também da UFRJ, publicaram um artigo afirmando que essa iniciativa foi consolidada como a primeira experiência efetiva de ação afirmativa no Brasil. Perguntei então para o Frei Davi se ele concorda com essa perspectiva. O senhor considera que o PVNC é a primeira experiência efetiva de ações afirmativas no Brasil? Quando a gente surgiu com o um trabalho do pré-vestibular para negros, por favor, não pode obter essa informação. A primeira experiência chamava-se pré-vestibular para negros. Quando surgiu essa experiência, ela era a única no Brasil, não sabia de nada igual. Existia em Salvador ou um pré-vestibular é, da da entidade Steve Beagle. Só que aquele pré-vestibular da Steve Beagle, voltada para negros, mas o negro tinha que pagar por mês um salário mínimo. Então era inviável para o povo lascado que o pré-vestibular para negros tinha como foco. Portanto, a experiência de Steve Bickle é, existia a cobrança mensal de um salário mínimo e a experiência do prêmio para negros, a, a pessoa colaborava com apenas é, é 2%, ficando do salário mínimo regional, ok? Frei, o senhor pode nos contar como foi a transformação de PVN para PVNC? Bom, assim que o prêmio escolar da 17, 23 núcleos, começou a ter reuniões mensais, chamada Assembleia, freias mensais. E ali então Alexandre e outros é, Alexandre que é negro e outros professores brancos fizeram um complô esse tirar o nome negro do pré-vestibular. Eles tinham uma visão é, muito frágil do que é ser negro no Brasil e eles não queriam que fosse pré-vestibular para carentes coisa assim, é, mas jamais pré-vestibular para negros. Nessa assembleia, portanto, onde foi discutida essa temática delicada, e eu com unhas e dentes, defendia que deveria ser para negros, dava todos os argumentos, porque deveria ser para o vestibular para provocar, para questionar, para balançar a realidade da sociedade racista brasileira. E, depois de muitas vaivéns, eu faço uma proposta alternativa. Tá bom, se vocês querem, se vocês não dizem, estão preocupados com os carentes brancos, então tá bom, vou mudar o nome, é, incluindo a palavra carente. Então em vez de ser pré-vestibular para negros, vou botar pré-vestibular para negros e carentes. É, Alexandre queria pré-vestibular social, coisa assim, ele queria apagar de vez o nome negro no pré-vestibular. Depois de muito debate, depois de votação, ganhou então a ideia de pré-vestibular para negros e carentes. Frei Davi teve outras divergências com as demais lideranças do PVNC, como Alexandre Nascimento, Tony Dourado e Luciano Dias. Segundo Frei, as outras lideranças discordavam da posição dele de solicitar bolsas em universidades particulares e de pressionar pela isenção do pagamento da taxa de inscrição nos vestibulares. Em 1997, o Frei fundou Educafro, onde continuou esse trabalho. Após a ruptura, o PVNC siga com seus núcleos na região metropolitana do Rio de Janeiro, enquanto Educafro estabeleceu uma atuação nacional, contando com uma sede em São Paulo e cinco polos regionais, Rio de Janeiro, em Minas Gerais, Brasília, Baixada Santista e Bragantina. Para conhecer um pouco mais Educafro, vamos conversar com o engenheiro de produção Samuel Emílio membro da coordenação geral da instituição. Samuel, como você conheceu o Educafro? E o que te estimulou a se envolver com a entidade? Eu conheci o Educafro em uma palestra de um curso de formação de lideranças que eu estava participando. O Frei Davi era o palestrante, ele contou da história do Educafro, da trajetória tanto da Educafro quanto dele. E ali eu percebi que o Frei era uma grande liderança que estava fazendo transformações muito importantes para o Brasil. Para você o quanto é importante a discussão antirracista nos núcleos da Educafro, sobretudo aqueles localizados em territórios periféricos. Quando a gente discute esses temas especificamente naqueles territórios periféricos, a gente percebe que muitas vezes a Educafro é uma das poucas organizações que consegue chegar nesses locais e ter discussões profundas com as pessoas. né? A gente, muita, Muitas pessoas na sociedade têm uma ilusão de que toda a periferia é absolutamente conscientizada em relação à raça, classe, gênero, mas o que a gente observa é diferente disso. A gente observa que muitas pessoas elas ainda precisam de discernimento em relação a esses temas e não tiveram oportunidade de estudar, de entrar em contato com referências que podem ajudá-las a desenvolver melhores visões de mundo, que podem ajudá-las a mudar determinados comportamentos preconceituosos. Então, é, a educação muitas vezes é o primeiro contato dessas pessoas com, com esses temas. É, isso é, é algo que a gente faz com, com muito amor, muita alegria, porque a gente entende que é, as pessoas, elas passaram, especialmente nas periferias, as pessoas negras, é, elas passaram por um processo muito desafiador aí nos últimos anos, nas últimas décadas, na verdade, de é, serem vítimas da teologia do embranquecimento e acabarem né, consumindo conteúdos que fizessem com que elas é, não se conectassem com as suas raízes. Mais recentemente, Educafro notou que o desenvolvimento de novas tecnologias continuou a reproduzir antigas e persistentes desigualdades sociais. Aqui, novamente, vamos ouvir o Frei Davi. A TI, Tecnologia da Informação, ela é uma proposta nova com vícios velhos. É uma proposta nova com vícios velhos. Ora, aqui no Brasil, hoje, nós, afro-brasileiros, somos 56,2% lenta exclusão do povo negro. Com o objetivo de combater esse desequilíbrio social, em 2018, a Educafra iniciou o projeto Educafrotec. Este programa dá oportunidade aos jovens negros e periféricos de acessar essas novas linguagens e ferramentas de informática, desenvolvendo profissionais da área de tecnologia para uma atuação profissional antirracista. Seu primeiro resultado foi a construção de uma turma de TI com 32 pessoas, sendo 29 negras e 3 brancas. O grupo respeitou o princípio da diversidade, tendo levado em conta a paridade de gênero e a presença de lésbicas, gays e transexuais. A Educafro Tech está disponível para jovens e adultos das 5 regiões do Brasil. Os alunos recebem conteúdos que preparam para o mercado de trabalho e recebem também aulas de cidadania e de direito constitucional. Ao final do curso, a Educafro conecta os alunos com empresas parceiras que buscam profissionais da área de TI. Com formação de altíssima qualidade, como é o perfil dos alunos da Educafra. Para entendermos melhor o impacto da Educafro Tech, vamos conversar com Leonardo Marcelino, aluno da iniciativa. Eu queria entender, Leonardo, qual foi o papel do projeto para você? No início de 2020, quando eu tinha terminado o ensino médio, eu comecei a fazer um cursinho pré-vestibular. Acabou que então em fase de pandemia o curso foi para o EAD, formato EAD. Não me adaptei e acabei abandonando o um curso em o vestibular. E para não ficar parado, fui atrás de outros cursos, outras coisas para mim continuar os estudos. Foi nessa hora que meu pai me mandou um vídeo do lado Ramos, falando sobre o educafrotec. Eu sempre gostei de tecnologia e sempre quis me aprofundar, mas... Todo curso que eu encontrava que falava que era 100%, tinha que falar alguma coisa. Então, educafrotec foi uma coisa que apareceu assim realmente era de graça o é uma oportunidade muito grande para quem quer iniciar na tecnologia, quer saber o básico, ou para quem quer se aprofundar e quer tentar até um profissional, porque você tem os ensinos para você embarcar nessa uh, nesse mundo, né? Para mim está sendo muito muito bom mesmo, uh, eu ter passado por isso, e agora eu tô tendo conhecimento e tô tendo aquela aquela bagagem inicial para me conseguir encontrar e ter acesso a outros cursos e até futuramente conseguir empregabilidade. Na conjuntura pandêmica, mencionada pelo Leonardo, emergiram também os pré-vestibulares online, onde o CAFRA assumiu uma parceria com a plataforma de cursinha online especializada em preparar alunos para o Enem e outros concursos. Eu, Felipe Belido, como professor de cidadania na EDUCAFRA desde 2018 e como membro da Coordenação Geral da EDUCAFRA Regional Rio de Janeiro desde 2019, percebo as associações de moradores de favela e de territórios periféricos indo atrás justamente do pré-vestibular online para os moradores tendo em vista que muitas vezes a própria associação tem acesso à internet. Percebo também que a Educafro Tech e o Prevetibular Online foram fundamentais em aproximarem o debate antirracista da realidade dos jovens negros de favela e periféricos. Mesmo em condições adversas, a Educafro segue oferecendo oportunidades que visam a inserção dos jovens negros no ensino superior e no mercado de trabalho, sem perder de vista o compromisso com debates sociais e com a prática profissional antirracista. Esse episódio foi realizado e narrado por Felipe Velhino. A ilustração de capa desse episódio foi feita por Davi Amém. Música-tema por Bismarck e apoio é edição sonora por Matheus Simões. A edição de conteúdo e a produção final foi realizada pela equipe do Rio on Watch. Gostou? Compartilhe. E para mais coberturas ligadas ao programa em razão no das favelas, acesse o site rioonwatch.org.br. Você vai encontrar textos, desenhos, vídeos e áudios que juntos